E aí pessoal, beleza? Canal então, Brasiero e hoje um videozinho muito muito muito very very very special para o nosso amigo Elfas7 do canal The Creeps. Feliz aniversário meu amigo, muito obrigado por tudo. Gratidão eterna aqui do canal Retro Games BR, do canal Brasil do canal dos e qualquer outro canal que eu vá ter algum dia. Já agradecendo demais a parceria, cara. O Elfas foi foi assim um cara muito gente boa. Ajudou um completo estranho, igual eu quando eu fiquei uh, com problemas de hardware e tudo mais Então assim ó, muito, muito gratidão eterna olha que A gratidão aqui do, do canal vai ser para sempre, olha Demais, sem palavras Esse jogo, como é que é, Ghosts and Goblins É uma recomendação do nosso amigo Elifans. nós temos um grupo de Zap Zap Só dos youtubers raiz, aqueles que não tem frescura, não tem chororô nem nada aí tá então a gente vai Opa bolinho de fogo ele me recomendou esse jogo aqui Ghosts and Goblins do Nintendinho Eita muita gente me falando esse jogo é difícil para dedéu é, era... então vamos vamos ver ah, e então vamos ver que tá realmente tá bem complicado esse trem aqui cara. Eu não sei quantas armadurinhas tem que pegar pra poder ter uma armadura de verdade, poxa vida. Nossa, de faquinha! Ah, faquinha é hit kill. Caminho de cima aqui. Todo mundo diz que.. Eita, pomba! Isso aqui é um dos jogos mais hardcore que existe. E eu tô vendo porque não para de vir adversário. Eita, vaza, vaza, vaza, vaza. Eu já peguei um monte de armadurinha, mas eu não, eu, não, eu não sei o que eu tenho que fazer pra, pra ativar ela Tá, não é no start <risos> Eita. Não, virei cavalinho. tá <risos> Estranho, eu, eu achei que quando eu ganhasse a armadurinha eu já, já ia virar o cavaleirinho Mas não, fiquei, fiquei peladinho ainda Vamos ver Vai lá bonequinhos Tentar não tomar dano Agora eu tô de, de armadurinha Não sei se de repente eu tenho que juntar tantos mil pontos aí eu vou ficar de faquinha nem vou nem vou tentar pegar a lança que a faquinha tá dando um aproveitamento melhor quanto mais tempo eu fico parado pior pra mim sobe aí ah oh, não eu perdi minha roupinha tá Ah, não posso ficar parado Cara, eu fico parado que veio. Meu... Ai, ah, caramba! Sai, capeta! Eita! Ah, não! Eu Me mentei de pular, caramba! Tá, tá, tá. Agora eu já, já esqueci o monstro de voador ali. O monstro de voador não posso dar. Dar pulos, né, Fernando? Tem que ser é burro, rapaz. Você tá doido! Vamos ver. Ah, rapaz, esse aqui ainda não tá dando rage. É porque eu tô de sangue doce ainda. Né? até, até começou a misturar Ah, sangue doce, ah, maldito Brotou antes pra... Ah, bolinha de fogo Será que a bolinha de fogo me dá dano também? O fogo, o fogo, não sei se me dá dano Não Não ah, é... Tá, a faquinha é melhor, a faquinha é melhor Porque ela, ela vai em linha reta, a faquinha lança tá, a bola de fogo vamos evitar Player 1 já deu um game over Mas vamos de novo Vamos lá, player 1, bora como é aquela introzinha. ali os caras cara fazendo um piquenique no, no cemitério, né? Nada muito normal. O cara pelado e a menina de vestido. A armadura já está esperando do lado deles, do cemitério do lado do piquenique. Daí quando vê, já, já tá, começo a brotar zumbi. Nada, nada muito normal, muito estranho. Nada muito estranho na vida da pessoa. Quem nunca, né? Quem nunca deixou de fazer um... Um piquenique no cemitério pelado, com a mulher ser sequestrada por um monstro voador. Ah, caramba! era Aí, sobe, sobe, sobe. Aí. Eita, pomba. Corre, moleque. Ah, que tem que vazar, na né, capoeira. Você clicar aqui? Eita. Ai, caramba, não, eita pomba, tá, esse bonequinho aqui é ralado, rapaz, tem que pegar um, a primeira coisa que tem que aprender é desviar dele, tem que aprender é matar, só vamos, lembrando aí pessoal, especial de aniversário do nosso amigo Fac7. ó, oh, isso aí, o especial de aniversário, poxa, é, é, é o que eu consigo fazer pelos amigos, né, Dar uma homenageá-los nos games que eles mesmos sugeriram. Ghosts... É, do Nintendinho, hein, pessoal. Isso aqui é 8 bits na veia. Falando em veia, peguei a faquinha. Agora vocês estão ralados amigo. Aqui Faquinha é a melhor arma aqui, rapaz. Eita. Ai, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Peguei Perdi minha roupa. Quanta, quantas armadurias eu preciso pegar para botar minha roupa, mar de céu. Tá, ah, essa zumbisada aqui é pior que os zumbis do Michael Jackson Uma hora eu vou trazer para vocês a fase do, do cemitério do Moonwalker, muito legal Dá uma desenvolvida Só uma... Eu tenho que tentar chegar de armadura Parece que essa armadura não, não respawna eu vou pegando os bagulhos, só se tem um botão que tem que acionar. Olha Eita, desviei. Ah, não dá pra deixar muito, muito tempo sem se atirar faca, que senão vem os bichos. Quer nos matar nós, no rapaz. Sai pra lá, bicho. Né, deixa eu Né, olha Ah, matei, não acredito. Ih ah, não era boss. Puxa, vida eu tava morrendo até agora com o nem Boss era. Ah, não, cara, esse aqui é eu sou campeão de fazer borrada. Ai, pulei. Ah, aí. Vocês acham, que é, vocês acham que é fácil, rapaz? Sempre, sempre tem pegadinha Ai, socorro! Ah. De não! Virei o esqueleto aqui embora! Não tem servistate! Não, eu não, eu não posso jogar com servistate, senão você é vou ser a vergonha, professor! Vamos de novo! Tá, agora eu já entendi que dá pra passar daqui a Diabrete ele não é boss! eu que sou ruim mesmo! Qualquer bichinho de fase já, já me mete medo, vamos de novo! Estou <coughs> ali, de tanga. Um piquenique com a minha, minha senhora. Vem um monstro ao lado do capeta. Viste minha armadura, né? Porque estava pelado com frio. Agora vamos. Ghosts in Goblin' Yard. É, o enredo do, do, do jogo é muito legal, né? Cara? Um piquenique pelado no cemitério. Quem nunca? Sempre lembrando aí, pessoal, quem tiver oportunidade, o link do canal da Eclipse está na descrição do vídeo. Ah, o ficou ali. Ah, fica por essa? Por favor, equipe daquela aquela força, se inscrever lá no canal, eu agradeço mesmo. Vale a pena, tem várias gameplays muito top de muitos jogos. Minecraft Dungeons, tem o Mario Maker, entre outros, Outlast, tem bastante coisa, não quero pegar mal. Li... Ah, droga, não queria pegar uma li... Aí... Ah, pelo menos a baixada não, pego. não pegou fogo em mim. Sai, sai, sai, sai. Que que é isso? Que que é isso? Virei sapo. Não, ah, foge, foge. Ah, virei sapo. O sapo não faz nada? Não, o sapo não faz nada. Ah, droga, não passou efeito da magia, não passou nada. Ah, vai de faca agora. Putz, grila, grila, grila. Eita, garoto. Eu virei sapo. Acertou uma bola outra na minha cara. Ah, Madison. Vamos de novo. Como eu disse, não esperem nada. Nada desse gameplay além de muitas mortes. E a nossa homenagem com o nosso amigo Elifa. Que se merece, rapaz. Quem conhece o Elifa sabe que ele é um baita parceiro. Sempre trocando uma ideia bacana. Muito show de bola. Quando eu digo assim, gratidão, qual, qual que era a história, né? Pra quem não sabe. Uh, teve uma virada de ano, não lembro que ano foi, agora vocês vão me desculpar minha, minha falta de memória de professor de história. Que uh, uh, a placa mãe do meu notebook bugou. Ah, não, é possível. Foi pro saco do nada. Tu estava olhando o um videozinho, não foi culpa dele. <risos> do nada bugou. E perdi, então fiquei um bom tempo gravando com o celular. Mas eu não tinha emulador, não tinha nada que prestasse dentro do celular E era difícil para mim fazer gravações, edições e tudo mais é. Ah não, não sei o que saiu daquilo E ele falou assim, ó Fernando, tem algumas peças aqui, umas placas uns HD, enfim, umas placas que eu não uso Tu quer te montar um PC, ver se tu consegue, não precisa e tal, mas ele mandou igual e isso foi o que salvou, eu juntei mais algumas outras peças que eu tinha perdido aqui na escola, que era peça velha e que não tinha utilidade, não tinha uso. Consegui fazer dois computadores, literalmente. Um pra mim... Um pra nós, né, né em casa de uso, eu, Arthur, enfim. E um outro mais pra... para salvar, assim. Funcionava a internet, né, pra editar um negocinho e tal. E, cara, essa atitude eu achei muito bacana, porque assim, eu não, nós não conhecemos pessoalmente, mas ele passa, ah, foi um, um quem, quem salvou o canal aqui na primeira grande crise. Vamos <risos> fazer ser as primeiras grandes crises do canal, foi o Elifas Então gratidão é eterna sempre, rapaz. Eu acho que uma coisa que vocês tem que aprender na vida é ser grato com as pessoas. Um baita parceiro. Além de ser, ah, droga. Além de ser, tipo assim, ó, generosidade. Quem puder passar adiante Eu, a, a, quando eu tive oportunidade e condições, eu eu fiz o... Um... Ah, trago a Eu passei o um jogo para um amigo nosso aí. Quando eu tiver peça também vou mandar. E assim, bom, a corrente do bem segue, né? A gente vai tentando. O Calbas é um parceiro aqui do canal, também já me ajudou bastante na questão de hardware. O... Bom, a gurizada que está aqui acompanhando é, é de fé de boa, assim, é meus amigos do YouTube. Então, muito obrigado por estarem presentes aqui nessa trajetória. E não esquece, aqui, se tiver oportunidade passa no canal The Creeps, eles fazem um... eu não sei, eu vou postar isso aqui na véspera do aniversário dele, tá? Que é dia de vídeo, mas então até o momento que eu tô gravando, fazer mais ou menos um mês que o canal tá bem parado, então vamos, vamos cobrar lá, queremos vídeos, queremos vídeos, Fernando, mandou a gente cobrar vocês, queremos vídeos, principalmente Mario Maker, eu adoro os vídeos de Mario Maker, ver a, a dupla dinâmica jogando, é muito difícil, eu não, eu não tenho condição, bom, eu não consigo passar dos jogos fácil, Vou tomar desses jogos difíceis que nem os Mario Maker. Eles fazem. Os caras que fazem o Mario Maker é são do capiroto. Eles fazem com a pessoa não passar de fase. Pra pessoa não se divertir. Não, não, não. Sai, sai, sai. Perdi minha roupinha. Quando eu a roupinha já era. Taquinha! Aí! Sai! Ah, lá vem o. Aqui, se ele botasse a armadurinha pelo menos. Olha aí. Ah, fala sério <risos> É, vamos de novo Eu matei esse bicho uma vez Caramba, Vamos lá, tio eu não sei porque que ele mostra até a fase 6 Eu não passo na primeira Será que é pra me esculachar que o jogo tem 6 fases E não rola Não, não quero, não quero, não quero. Eu, queria, eu queria saber se eu que tô pagando vale E você tem um botão que aciona de novo a, a armadurinha eu pego ali ó, os desenhos de armadura mas não faz nada, ganho ponto. Ó, vamos por aqui, ó. Eu tenho que juntar tantos mil pontos para habilitar a armadurinha de novo. Ai, quase morri. Ai, socorro! Sai maldito. Ah não, ah não, ah não cheguei de um Tá, mas vida, vida do zero. para variar. Ó, ali tem aquela florestinha e aguinha onde eu tava passando. Então de repente depois ali eu já não é tão longe a fase. O problema é só em as habilidades. Nessa dá pode dizer, ah, foi por quatro controles. Não, pô, o controle tá aqui. Se não fosse o controle, controles quando eu nem chegava naquele vermelho. É, eu me tranco nas lápides. Ah, já se foi o Cara, essa vez eu vou fazer diferente. Ai! Vocês vão ir por baixo. <risos> vou pegar esse dinheiro, hein? Quer dizer, Ainda bem que nenhum deles sobe escada. E debrei. Ai caramba! o carnívoro! Não, maldito! Volta, pega! Aí, não pega a roupa! Não, maldito. Tá. Vamos de novo! V vamos de novo! Não vou, não vou desistir! Vocês vão ver muito essa primeira fase aqui! né? Quer dizer, eu queria que não viesse, né? Ó, vamos lá, piquenique pelado no cemitério Chega o um monstro do capiroto Rouba minha mulher Ela tava de vestido, né? Então, sinal que a gente tava encaminhando alguma coisa ali, não deu certo <risos> esse, esse, esse capiroto é do inferno, rapaz Fica atrapalhando os piqueniques pelados, das pessoas Não, aí A bolinha de fogo eu não gosto Eu não sei se ela é mais forte, mas ela é ruim de atirar Ela tem um caimento Só vem, só vem. Mata essa planta carnívora Tinha o corvo ali também É, cara, é lasqueira Será que eu tenho que fazer tantos pontos pra poder é, Sai Pra poder liberar a roupinha de volta que eu achei que liberava a roupinha quando pegasse aquele bagulho é, ó tá aqui uma, uma armadurinha né eu não tô errado né ah <risos> eu fui pular pra pegar o bagulho se fazer alguma diferença que não faz nada pera aí vou fazer um teste De novo, tá. Não. Eu, eu adicionei o, todos os botões que eu tinha na configuração aqui pra ver <risos> se de repente brotava. Ah, botava um botão, o um botão extra pra, pra chamar a armadura. Não, vai eu não entendi. Tem pouco botão, é igual o Master. Não, eu não consigo pular no meio da escada, tá. Cara, nem da primeira fase, nem da primeira fase vai tomar banho. Um uh, jogo difícil. Ué, fácil, podia ter dado um joguinho mais, tipo, mais fácilzinho, poxa, um Pac-Man, um Top Gear, até um, um joguinho de, do Sonic ou do Mario, nenhuma é fase, o cara vai passar, essa sei será que a bola de fogo é mais forte, ah, fala sério, mais uma vez, temos tempo para mais umas tentativas vamos de novo ah, não ah, não. anão ah, é um cara bem pequenininho, falando nisso a gente estava na semana de anti-bullying com anão então não faça um bullying com anão recado do, patrocinado pelo aniversário do nosso amigo Eliphas mensagens aleatórias do meio da gameplay para disfarçar o estresse agora mais um bicho do capeta Aí, morra! Aí tem tempo ainda, putz, nem isso, nem rolar no jogo eu posso, agora que eu vi que tem um esquema de tempo ali. Então eu não posso nem ficar rodeando muito. Sai, sai! Você tá doido? Sobe, sobe, sobe, Aí! matar esse corvinho. Pior que eu não posso ficar correndo que nem louco Tem o os... 8 e olha, só os zumbisarem brotam do chão, eles é muito rápido é, Sai lá Vai cair é. Olha, eles brotam lá na frente Ah, Maldição. Não, ai, não consigo. Como é que eu mantei aquela hora? Como é que eu mantei esse bicho aquela hora? Vai tomar banho. Ah, vamos lá. Mais uma. Tô vontade de ficar aqui só matando. Mas não dá. Eu morro por tempo ainda. Então eu prefiro morrer do que perder a vida. Perder a vida pelo tempo. Então agora vocês estão nas cagadas tá aqui, ó. A... É na faquinha, rapaz. É Pânico, é Jason, Jack Estripador, qualquer um. Não Só não pode ser o um Massacre da Serra Elétrica, Ele né? não usa... <risos> Ele é da Serra Elétrica, né? Como o nome já diz. Bem tranquilo. O não spawnei na minha frente. Aê. Nem atrás, né? Poxa vida. Vamos respeitar aqui ó, as habilidades do, do companheiro. companheiro é Não, moleque. não, não, não. Vamos lá, vamos lá, não, não estamos dando range no jogo. Que jogo do capiroto, rapaz, isso aqui é para as crianças de antigamente, por isso que hoje em dia todo mundo tá com estresse e depressão e coisa, olha o jogo que é das crianças fazer um piquenique pelado com a mulher dele no cemitério e ainda tem a mulher sequestrada no um capiro do outro lado e vem esses bichos dos infernos e mata o cara o tempo todo ela ali tem até um foguinho ali que eu não queria até de eles olé vou de de novo não não não é de de se essas outras armadurinhas desse né? resistência eu fizesse alguma coisa mas nem pra brotar uma caia de uma armadurinha nova ah merdito, ele veio correndo o de mim ah matei, ah matei desgraça, Sinto. eu morro pro corvo <risos> ah meu deus, eu tô pelado na faca aqui eu acho que não tem nada né? Aí, agora vem aqueles buracos de escudo. Ah, de Bray, De Bray, de Bray. Ah, não sei nem se tem alguma coisa. Toma faca. Toma faca, toma faca, toma faca, toma faca. Ah, nunca vi tão longe. Ah, só faltava pular errado. eita, eita, eita, eita, eita, eita. Que que é isso? Que que é isso? Mordeu-se, você não tá os macros de vida, eu Tá, vamos mais uma tentativa? Vamos mais uma tentativa? Sim, vamos mais uma tentativa. Ah. Ela lembra a Saori, né? cabelinho roxo, vestido de branco. Então esse aqui é o seia, rapaziada, é ele referência do seia, mandorinha branca com vermelha. <risos> e esses aí são os Cavaleiros de Prata, que inventaram ele só pra morrer pelos de Bronze. Ou somos um os Espectros. Aqui vem o Meteoro de Pegasus! Eu queria ser o Ikki nessa hora, não sei. <risos> então Batei o Corvo. Sáp Aí.. Não podemos entregar por nome de jeito nenhum. Meu amigo e companheiro. Vou tomar direitos autorais. E cantei um pedaço dessa música. Aí, faquinha. Rapaz do céu, pelo amor de Deus. Me deixa passar de novo nessa parte. Dive-forças, cavaleiros. Acertou! toque tô... não vamos lá vamos lá vamos lá dá dá dá dá a gente consegue a gente consegue Ainda bem que eu tô de armadura e faca agora vocês estão falando na minha tem uma montanha lá com um castelinho lá deve ser o último boss né tem uma passagem secreta no lugar nenhum, Desses bagulhetes que dá dava mexer nessas criptas ah, Olha, se eu pudesse só recuperar minha armadura e depois eu perco, eu já me ajudava Eu não quero a lança Não, não, não, não, não, eu também não quero perder eu, Minha armadura, Eu Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Agora tem que ganhar só na tanga aqui, é brabo Não tem, mano, não tem mais Mais dano pra, pra aguentar, toma Uhul Ah, rapaz, achei que não ia virar Será que se eu chegar perto dele aqui Fala sério, o cara tromba em cima de mim Tem que dar umas três facadas nele Três ou quatro, o brabo acertar Tem que ser no momento que ele me dá o primeiro golpe É ah, simples, né? Você parar de tomar um os outros golpes no meio da fase Burro ah, vou dizer, o cara tá tão irritado Que o cara esquece que ó, rapaz Mande as felicitações para o nosso amigo Elfas Eu vou tentar a bolinha de fogo Será que a bolinha de fogo é mais forte, dá mais dano do que o... Ah, não! Demorou. Ah não, não, fala sério, eu cheguei ainda ah, tá. tá, Vamos lá, vamos, vamos para a última saideira, vamos pra saideira. Agora, agora vai dar, agora pelo menos aquele bom passa. Vamos lá, pessoal, ah, por favor não esqueça do joinha, muito importante, dê aquela força e lembrando quem puder dar aquela passadinha no canal da Crips, se inscreve lá, ajuda muito também, vamos ajudar a gorizar, vamos motivar os nossos amigos, você sabe que o like, é a visualização. E a escala inscriçãozinha básica motiva muito nós que somos youtubers nanoscópicos, né? Nós somos vistos e lembrados pelos amigos. Depois a gente vai ganhando público ou alguém que goste do conteúdo e tudo mais. Mas primeiramente é nas amizades. Então, bora lá pessoal, vamos ser amigos, vamos aumentar nossa rede de parcerias aqui no YouTube. Bora. Na verdade eu estava escondendo o jogo, eu, tô, eu tava aguardando melhor pra última pra saideira aqui vou jogar com calma aqui já... Já vou concluir o... Hoje eu vou zerar o jogo nessa vida mesmo, que não vou tomar mais nenhum dano. Sabe aquele negócio em Goblins, Desafio Supremo, Extra Power? Ah, não! Ah! Sério, mano, eu me enganei, era na próxima, era nessa vida que eu não ia que eu não ia tomar dano. Eu só queria conhecer a segunda fase. <risos> não precisava nem jogar, só podia bater ponto ali, ó, fase 2. Nem, pronto, não, nem isso. Vai, vai, vai, vai. Tá doido, rapaziada. Só vou te contar quem inventou esse jogo aqui tava de mal com a vida. Que, que inventou isso aqui, queria ferrar com a vida dos outros e injetar uma depressão na, nas crianças da época Eu vou te contar, olha, porque não, a, a pessoa não faz isso na bondade, né? isso aqui é na maldade Só que faz isso aqui, que é prejudicar os outros quer se vingar, sei lá, foi descornado, fez alguma coisa Ah, não, meu! Última vida Vamos lá A tendência para o desastre se aproxima a níveis exponenciais Então, vamos lá Não esqueçam do joinha, pessoal Deixem aquele like, motive seu youtuber que já tá Poxa vida depressiva, porque não consegue passar de uma fase de um joguinho de Nintendinho E alguém me, me confere aí, pessoal. Não é, quando eu pego essas armaduras, não era pra voltar a minha armadura? Ou de repente isso aqui é algum bug? Eu não sei. Eu acho que isso aqui não é pra cinema Haki Rum. Ah, peguei a balinha de fogo. Eita, cai. Não, errei! Oh, tem uma asazinha ali. Ah, não, pô, sério, assim, virei sapo. Não, vou ter que desviar. Sai, sai, sai, sai, sai sou mais rápido que eu. Ah, fala sério, cara. Virei sapo. Que sacanagem. Que sapanagem. Ó, quando eu pego a armadurinha, eu achei que eu ia virar... Cavaleirinho de novo. Ah... Era uma vez uma gameplay de Ghosts Goblins. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse desastre que eu tentei mostrar pra vocês. Aproveitando um pouquinho da, da fase. E fica aqui nossa homenagem pro nosso amigo Alpha7 do canal The Crips. Muito obrigado, amigo. Feliz aniversário. Tudo de bom. manos parabéns pra ele aqui. Mano parabéns lá no canal. Mano parabéns na rede social do canal deles. Já falei demais. E até a próxima.